Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Esse mês todo nós vimos praticamente toda a história de Aragorn, e os links para os vídeos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas hoje, que tal nós darmos uma zapeada pela árvore genealógica dele e vermos que grandes nomes estão nessa linhagem? Houve três uniões entre os Eldar e os Edain, Lúthien e Beren, Idril e Tuor, Arwen e Aragorn. Através do último, reunificaram-se ramos dos Meio-elfos. Separados havia muito tempo, e sua linhagem foi restaurada. Os filhos de Earendil eram Eurus e Elrond, os Peredil, ou Meio-elfos. Somente neles, a linhagem dos heróicos líderes dos Edain da Primeira Era foi preservada. Da mesma forma, após a queda de Gil-galad, a linhagem dos Altos Elfos-Reis só ficou representada na Terra-média por seus descendentes. O vídeo de hoje vai mostrar então que Aragorn vem de uma linhagem privilegiada, pois ele descende de grandes homens e elfos do passado. Mas antes de começar, já tasca aquele like aqui no vídeo para não esquecer depois, pois isso vai ajudar muito o canal a ter mais relevância aqui no YouTube. E quem está chegando agora já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. E clique também no sininho para ficar sabendo sempre que houver novo vídeo por aqui. Mais uma vez, esse vídeo é dedicado a todos aqueles que já foram mencionados lá no TT número 209, que foi o primeiro vídeo da série sobre o Aragorn. Falando nisso, eu já quero agradecer a ajuda da nossa amiga Lady Big House, a Chris Casagrande, pois ela contribuiu brilhantemente contando a história de Aragorn e Arwen, que foi na quarta-feira passada. Se vocês ainda não viram, não sabem o que estão perdendo. Mas primeiro eu tenho que avisar que é impossível nós vermos toda a linhagem de Aragorn nesse vídeo, pois nós estamos falando aqui de milhares de anos e dezenas ou centenas de gerações. Então nós vamos ver, na verdade, os principais nomes da árvore genealógica. Só para vocês terem uma ideia, o Alexandre Azevedo, que é o nosso querido Xandinho de Eregion, o nosso diretor de arte aqui do canal, fez uma arte com a árvore genealógica de Eldarion, que, foi, que é o herdeiro de Aragorn. E vejam só como ela ficou. Outra coisa que nós vamos adotar como metodologia é que nós vamos começar dos Peresil, ou dos meio-elfos, que é o termo utilizado para os filhos e descendentes de Earendil sobre os quais nós já falamos lá no TT número 58. Por isso, não deixem de conferir esse vídeo, que foi do começo aqui do canal. Então, a partir dos meio-elfos, nós vamos subir ou descer na árvore genealógica. Eärendil, o marinheiro, foi o grande herói da Guerra da Ira. Com uma silmaril Atada à testa, ele desrespeitou a interdição dos Valar e chegou às Terras Imortais, onde suplicou ajuda em nome dos elfos e homens. O próprio Earendil era um meio-elfo, pois era filho do homem Tuor e da Elfa Idril de Gondolin. Tuor, avô de Eurus e Elrond, foi um importante herói humano escolhido por Ulmo para levar a mensagem até Turgon, o Rei de Gondolin. Ele se tornou um valoroso guerreiro na Cidade Oculta. Tuor era filho de Huor, o irmão de Húrin, e, portanto, neto de Galdor o que fazia dele bisneto de Hador, o Cabeça Dourada, patriarca da casa de Hador. A mãe de Tuor era Rien, da casa de Beor. Sobre as três casas dos Edain, a casa de Beor, a casa de Hador e a casa de Haleth, vocês podem conferir as informações completas lá no TT número 56. Em resumo, esse era o lado paterno humano de Earendil mas sua mãe era Idril Celebrindal, a filha de Turgon, o rei de Gondolin. Portanto, Earendil era bisneto de Fingolfin e descendente direto de Finwë, o rei supremo dos Noldor. Todos esses nomes citados até aqui são apenas a família de Earendil. Agora olha só a família de Elwing a esposa dele e mãe de Eurus e Elrond. Elwing também pode ser considerada meio-elfa, pois era filha de Dior, também meio-elfo, filho de Beren e Lúthien. E a história do casal mais importante da Primeira Era, vocês conferem lá no Mega TT número 130. Sendo neta de Lúthien, isso significa que Elwing era bisneta de Thingol Capa Cinzenta e Melian Maia, Rei e Rainha de Doriath. Já pelo lado de Beren, Ewing era descendente direta de Beor, o Velho, o Patriarca da Casa de Beor. Podemos ver então que só para chegar a Earendil e Ewing, grandes nomes dos Elfos e Homens fizeram parte dessas linhagens. Como já é sabido por todos, Earendil e Ewing eram também meio-elfos, e por isso eles tiveram que escolher a que família queriam pertencer, e eles escolheram ser Elfos. A seus filhos Eurus e Elrond também foi dada a oportunidade de escolha. Eurond preferiu ficar entre os Elfos, e euros escolheu a família dos Homens. Já vimos lá no TT nº 103 que aos Homens que ajudaram os Valar a combater Morgoth, lhes foi concedida a Terra da Dádiva, a Ilha de Númenor, onde seus habitantes seriam os mais nobres, longevos e poderosos dos Homens. Seu primeiro Rei foi Eurus e é dessa linhagem que descende Aragorn. Na época do quarto rei de Númenor, Tar-Elendil, e não vamos confundir com o Elendil lá da última aliança, da qual nós falamos lá no TT número 107, ele não pôde entregar o cetro à sua filha Silmaril, pois a lei não permitia. Então o rei criou para o filho de Silmaril o título de Senhor de Andúñel, que passou a ser hereditário, de pai para filho. Como vimos lá no TT número 108, em tempos posteriores, os reis de Númenor começaram a se voltar contra os Valar e suas determinações. Mas em Andúnia permaneciam aqueles conhecidos como Fiéis, pois eles não se opuseram às antigas tradições e aos comandos dos Valar. Com a destruição da Ilha do Ponente, os Fiéis fugiram em barcos liderados por Elendil, e alcançaram a Terra-média, fundando lá os reinos de Arnor e Gondor, como nós já vimos lá no TT no 151. Aragorn é descendente desses fiéis. O mais interessante é que Aragorn descende dos dois filhos de Elendil, Isildur e Anarion, embora na história ele seja sempre referido como o herdeiro de Isildur. Isso porque, a partir de Elendil, Aragorn descendia então de Isildur, que era o irmão mais velho de Anarion, e de Isildur os reis de Arnor, reis de Arthedain e, por fim, o último rei, Arvedui. Sobre essa divisão do Reino do Norte em Cardolan, Rudaur e Arthedain, vocês podem saber mais lá no TT que eu acabei de indicar aqui. Pois Arvedui casou com Fíriel, filha de Ondorer, o Rei de Gondor, e como nós sabemos, os Reis de Gondor são da linhagem de Anarion. Por pouco dessa união não houve a reunificação do Reino do Norte e do Sul, que era a intenção de Arvedui, mas o então Regente de Gondor não aceitou a ideia. Com a morte de Arvedui, o Reino do Norte, que já estava fragmentado, se desfez finalmente. Mas a linhagem real permaneceu, pois seu filho Aranarth se tornou o primeiro chefe dos Dunedain. Os Homens do Oeste tinham se tornado então um povo disperso e nômade. Como já falamos lá no TT número 209, Arathorn II foi o 15º chefe dos Dunedain. então Aragorn foi o 16º. Podemos verificar, então, que a partir de todos aqueles grandes nomes élficos e humanos dos dias antigos que deram origem a Earendil e Elwing é possível traçar a linhagem de Aragorn. Passando por Eurus, os demais reis de Númenor, os senhores de Andúñe, os reis de Arnor, reis de Arthedain, os chefes dos Dúnedain, até chegar em Aragorn. Como está dito lá na citação que abre esse vídeo, quando Aragorn, que era da casa de Eros, casa com Arwen, que era da casa de Elrond, as linhagens dos meio-elfos se unem novamente. Aí alguém pode se perguntar, ora, mas será que os filhos de Aragorn e Arwen não seriam então meio-elfos? Como Arwen já tinha feito a sua escolha, e Aragorn, embora tivesse uma fração de sangue élfico, era homem, seus filhos eram humanos. Para saber todos os critérios estabelecidos por Tolkien para se considerar um meio-elfo, vejam um o vídeo específico que eu já citei aqui. Claro que seria impossível de colocarmos todos os antepassados de Aragorn dentro de um vídeo, até porque se formos analisar, entre Elendil, aquele que fugiu da Queda de Númenor, e Aragorn, existem cerca de 40 gerações, entre Reis de Arnor, Reis de Arthedain e chefes dos Dúnedain. Mas isso é bom, pois nós temos então muito conteúdo para vídeos futuros. Como foi falado no TT 213, Aragorn assumiu o comando do Reino Unificado de Arnor e Gondor, pois, como foi demonstrado aqui, ele descendia dos dois reinos, e tomou o nome Elessar da Casa Telcontar. O herdeiro de Elessar era Eldarion, que possuía irmãs que não sabemos o número e nem seus nomes. E sobre o reinado de Eldarion, Tolkien deixou pouca coisa escrita, mas basicamente foi o conto inacabado da Nova Sombra, sobre o qual falamos tudo lá no TT número 201. Agora tinha faltado falar das características físicas de Aragorn. Então, vamos ver o que, é que nós temos. Os Númenóreanos antes da Queda eram um povo de grande estatura e força, os Reis dos Homens. Seus Homens Maduros tinham comumente sete pés de altura, especialmente nas casas reais e nobres. No norte, onde Homens de outras variedades eram menos comuns e sua raça permanecia mais pura, essa estatura era mais frequente, embora tanto em Arnor quanto em Gondor, devido à mistura de raças, os Númenóreanos tiveram uma diminuição de altura e longevidade na Terra-média que ficou mais evidente com a passagem da Terceira Era. Aragorn, descendente direto de Elendil e seu filho Isildur, ambos os quais tinham sete pés de altura, deve, no entanto, ter sido um homem bem alto. Provavelmente pelo menos seis pés e seis polegadas e Boromir, da Alta Linhagem Númenóreana, não muito mais baixo que isso. Digamos, 6 pés e 4 polegadas. Portanto, Aragorn tinha 6 pés e 6 polegadas, o que corresponde a 1,98m de altura. Só para constar, Elendil e Isildur tinham 2,13m e Boromir 1,93m. Quando aparece no pônei saltitante, passo largo é descrito como tendo cabelos escuros com mechas grisalhas, e, num rosto austero e pálido, um par de olhos cinzentos e penetrantes. Além disso, no mesmo capítulo é dito que os Guardiões tinham a pele mais escura do que os habitantes de Bri. Na carta que Gandalf deixou aos cuidados de servado carrapicho para entregar para Frodo, ele diz Você pode encontrar um amigo meu na estrada, um homem esbelto, moreno, alto, que alguns chamam de passo largo mas alguns anos antes, quando ele já era um homem maduro, ele foi arrumado por Galadriel de tal forma que ele ficou semelhante a um senhor élfico. Mas Aragorn crescera, atingindo a plenitude no corpo e na mente, e Galadriel pediu que tirasse suas vestes gastas pela viagem e o vestiu em prata e branco, com um manto de cinza élfico, colocando uma pedra brilhante sobre sua testa. Então sua aparência ficou superior à de qualquer homem, e ele mais parecia um senhor élfico das Ilhas do Oeste. Guardem bem essa descrição. Se Aragorn, bem vestido e enfeitado, poderia passar por um elfo de Valinor, é porque normalmente, no mínimo, ele poderia passar por um elfo da Terra-média. Eu acho razoável que possamos fazer essa afirmação. Inclusive Aragorn não foi o primeiro homem a ser parecido com o elfo. Nesse momento eu posso lembrar aqui de Tuor e Túrin. O ponto que eu quero chegar é que os Elfos, via de regra, não possuíam barba. Então Aragorn, para se parecer com um, provavelmente também não tinha barba. Claro que nesse momento aqui de Lórien, alguém poderia dizer ah não, mas é porque ele fez a barba. Mas primeiro, que isso não está minimamente indicado na citação que foi lida agora. E segundo, que existe uma citação bem emblemática lá em Contos Inacabados sobre os homens que eram descendentes de Elfos. Em nota escrita em dezembro de 1972 ou mais tarde, e entre os últimos escritos de meu pai sobre o tema da Terra-média, há um exame do traço élfico entre os homens, com relação ao fato de que é observável por serem imberbes aquele de tal ascendência. Ser imberbe era característica de todos os elfos. Portanto, a nota mencionada por Christopher Tolkien parece ser bem clara. Homens com ascendência élfica são imberbes, ou seja, não têm barba. Além disso, em momento algum, parece haver qualquer tipo de menção à barba lá no texto quando se fala de Aragorn. E se alguém encontrar, eu até peço que coloque aqui nos comentários. Na verdade, há várias descrições de Aragorn, Boromir, Faramir, Denethor, os Guardiões de Ithilien, mas em nenhuma delas é mencionado qualquer sinal de barba. Sem falar que o próprio Aragorn, quando está em seus momentos finais, como nós vimos lá no TT sobre o Rei Elessar, se considera o último dos Númenóreanos e o último rei dos Dias Antigos. Isso quer dizer que ele era praticamente igual aos seus antepassados Númenóreanos, os Reis do Ponente. Então é isso, pessoal! Hoje nós concluímos esse mês especial contando a história de Passo Largo Aragorn Elessar. Como eu já falei antes, Outros assuntos que foram só mencionados por aqui serão temas de vídeos futuros. E o que vocês acharam dessa forma de se contar a história? Falem aqui embaixo nos comentários. Ao invés de um vídeo longa-metragem nós preferimos dividir em capítulos. Mesmo assim depois nós vamos unir todas as partes para fazer um grande videozão. Assim quem quiser pode assistir em volume único ou então em volumes separados, fazendo aquela analogia com os livros. Mais uma vez eu quero agradecer imensamente a todos aqueles que viraram padrinhos ou madrinhas do TT e estão ajudando a incrementar o canal. Hoje quem se juntou ao nosso time de padrinhos foram os nossos amigos Felipe Alves de Lima, Mauro Ritter, Sandro Cavalheiro e Pedro Dip. Muito obrigado a todos vocês! Seja você também um padrinho ou madrinha e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se ainda não deixou o seu like, dá aquela curtida aqui embaixo